Paz do Senhor Jesus para sua vida Estamos de volta aqui no canal Salmos, Hinos e Cânticos Espirituais Desde já quero agradecer A sua participação, a sua visita Aqui no canal, vamos adorar a Deus Conosco, uma palavra do Senhor Para a nossa vida, diz o seguinte Salmo de número 19 Diz, os céus proclamam A glória de Deus E o firmamento anuncia as obras De suas mãos, então quero convidar Você a engrandecer este Deus poderoso, este Deus maravilhoso, que é maior do que todas as dificuldades, que é maior do que todos os problemas que eu e você venhamos a enfrentar, vamos engrandecer ao nome do Senhor, louve ao Senhor Jesus juntamente conosco. Quão grande que é o meu deus, quão grande que é o meu Deus cantarei quão grande que é o meu Deus e todos são de ver senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus seu santo Monte a alegria de toda a terra Senhor em quem nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo porque grande és tu maravilhas fazes tu não há outro igual a ti não, não há não há outro igual a ti. Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Grandeza Glória a Deus Quão grande É o meu Deus Cantarei Quão grande Deus, quão grande é o meu Deus. Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém.